acho que essa é a maior falta de respeito do jogador. Eu nunca fiz isso quando eu joguei bola. Você já fez, Souza? Não, nunca fiz. Você já fez? Não, Nunca. Nunca Eu nunca... E eu, quando jogava, eu trocava a camisa com o Palmeiras, com o São Paulo, com o Santos, com o Grêmio, e eu vicia ela, porque eu tinha vergonha de, de ser branco e não ter barriga de tanquinho. Eu não tinha barriga de tanquinho, mas fazia gol pra caramba. Eu sou o quinto jogador que mais gols fez de faltas no campeonato. Primeiro, Marcelinho Carioca, 12 gols. Segundo, Marcos Assunção, 11 gols. Terceiro, Rogério Cene, 11, 11 gols. gols. Quarto, Juninho Pernambucano, 11 gols. E eu sou o quinto. Com 10. Com 10 gols. Isso só num campeonato! Hoje, isso no Campeonato Brasileiro. Hoje, a gente não tem 10 gols. Na série A, B, C e D. Eu não tem 10 faltas, 10... 10... então, é... então, não tem de falta. Então, Marcelinho, 10... Marcos Assunção, que tá na banda que a gente ama. Juninho Perdubucano, que foi um monstro, é um monstro. É um, é um jogador extraordinário. Rogério Ceni, que eu amo de paixão. E eu, Joe fala Só que eu tinha vergonha, porque eu não tinha barriga de tanquinho. Eu tinha aquelas tetinhas e eu tinha medo de vergonha de mostrar as tetinhas. E, por sinal, quem tem muita teta... É o Fernando Fernandes, porque ele tem a teta maior do que a minha mulher. Jeez. Mas ele não quer fazer cirurgia. Mas a Valizer, que procurou ele pra fazer a propaganda, pra ele fazer os programas com a Valizer, aí ele não quis ele não quis usar o Sutiã. né? Meu Deus. O <risos> que você acha? Eu tava indo bem, né? Próximo assunto. Próximo assunto. <risos> Next. Vamos... Hã? Quê? Next. <risos> oh, assim, <risos> que? Next. Próximo assunto. já tá? O Marcos Braz. Quando ele fala, Real Madrid, vai chegar a sua hora. Os jogadores entenderam que já estava na final, Souza. É. Isso é soberba. E é soberba, você morre. Mas ele, eu, eu acho que ele estava, quando ele disse isso, ele estava sem relógio, entendeu? Por quê? Porque ele não sabia, né? Porque quem, quem sabe a hora não diz o um negócio desse. A, a verdade, hora vai chegar, Sousa, entendeu? Né? Boa. Porque não chegou a hora dele, né? É. É, Marco Braz, quem morre de... Véspera é só Peru, irmão. Não adianta falar é antes. o jogador levou a sério. Acho que muita gente... Não, não, não, não a não, cara não. do Davi Luiz ali... É, não, Acho que muita Eu... gente ali na hora ficou com Desculpa, vergonha de ali, né? Desculpa falar uma coisa pra você, Caião. Quando um dirigente que tem o poder que ele tem... E que fuma charuto num curso... E que não sei o quê... Porque você mostra de poder. Quando você faz isso dentro do vestiário... É poder. Você so, é poderoso. Soberba. É, você, tem, você mostra poder. E quando todos se sente ameaçados para quem está no poder, porque os jogadores estão lá, ninguém fala nada. Porque se eu sou o capitão do time, eu Marcos Braz deixa eu falar, olha mas nem Davi. começou o jogo. Olha lá, tá dando risada. Léo Pereira tá falando, só que ninguém falou nada. Ninguém falou assim, não, pera aí, olha aí, olha lá. E aí perderam, ah, calma, calma. Lá. calma ah, mas, mas, tudo bem, mas não entrou para falar, vai lá e fala com o cara. Vai lá e fala com o cara, porque jogador de futebol não gosta disso. Jogador de futebol respeita o adversário e o Flamengo não respeitou. O que você pensa, meu querido? Não, não. Vocês tu... você, você falou a verdade. O jogador de futebol, por mais que ele é tratado de uma forma muito privilegiada, ele, ele sabe respeitar, no fundo ele sabe respeitar, ele respeita a autoridade que tem. Se ele tem um presidente, se ele tem um treinador correto de e caráter... E ele que é pra falar lá? Não é o Marcos Braz. Primeiro não é o lugar dele. É você sabe é quem tem que falar? É jogador, né? O capitão, o Everton Ribeiro. Você jogou na Itália, pô? Você que jogou na Europa. Você sabe que você só pode levantar depois que o capitão sai. Exatamente, exatamente. É mentira isso. Não é verdade. Eu aprendi isso com as pessoas que jogam na Europa. Ninguém pode levantar enquanto o capitão. Não, não tem de ligar. O capitão é o mais velho do time. Quem tem que falar lá é o capitão. É o capitão a gente Ganhando a Libertadores, vamos tomar, vamos encher o pote, vamos contratar as, as minas, vamos contratar as mulheres, quem é casado, vai pra casa, quem é sorteiro, vamos tomar os uísque, vamos tomar cerveja. Cooler, tem que peculiar que custava 30 conto. Vamos quebrar a noite. Mas, ó, o Mundial é daqui a pouco. Vamos só comemorar é, a Libertadores. Porque lá. é o Real Madrid. 14 títulos da Champions League. Só isso. Títulos, é verdade. E, não, e o jogador de futebol, ele respeita muito o treinador, independentemente da idade. Verdade. Pode ter certeza que os jogadores do Corinthians hoje estão respeitando bastante o Lázaro. Fernando Lázaro. Estão respeitando, que é um grande amigo. Tive a oportunidade de conhecer ele lá em Turim, que eu fui convidado pela seleção antes de viajar para o Catar. E é um cara do bem. E independentemente dele ser novo, dele ser inexperiente, entre aspas, se o jogador de futebol vê que tem compromisso, que tem lealdade, caráter, ele vai correr pelo cara. E tem uma outra coisa sobre isso. Eu sou muito contrário a esse tipo de pensamento de idade. Quem disse que o senhor de 70 anos tem mais pique ou sabe mais de futebol do que o Fernando Lázaro? E quem disse que o Fernando Lázaro também pode ser melhor do que o Filipão? Olha o que o Filipão fez, cara, no Atlético Paranaense. O Fernando Lázaro faria, o Abel Ferreira faria, o Cuca faria, o Renato Gaúcho faria o que o Filipão fez. Aí não é só a idade da experiência e também da inexperiência. Sabe o que, que é? É caráter. É. é o cara olhar e falar assim, ó, você vai jogar desse jeito. É capacidade. O Abel é um cara perfeito para gente dar o uma... Abel é. Na época, o Abel é. Porque o Abel, se o Palmeiras fosse contratar ele por título... Não, não, não era para contratar. Era, não, não, não, não, Mas, como assim, não queria... Como, ele não era o primeiro ou, da é. Sabe quem era o primeiro? Que foi pro Internacional de Porto Alegre. Para buscar de avião, ele não veio. É. E Mas ele não, o que... Ramires. Miguel Anjo, é. Anjo, Anjo, Anjo Ramírez. É. O Abel veio e que ninguém sabia. Ele, ele tinha saído... Ele estava no Braga, no Paok Ele foi a quarta. Alguém deu o nome dele. E ele se tornou o maior treinador de todos os tempos do Palmeiras. E eu contrataria o Abel, agora falando sério, eu contrataria o Abel hoje para ser treinador da seleção brasileira. Hoje, Abel, está aqui, ó. você tem carta branca, mas só que na CBF você entra no sistema. O sistema é igual o filme que foi feito pelo Wagner Moura. Se, se você não entrar no sistema, você sai fora. Ou nós estamos há 24 anos sem ganhar o título. Que é tropa de elite mesmo. Se você não entrar no sistema... No primeiro ano, o que falar do Tite? Só bem, né? Uhum. Não tem o que falar. Aí na Copa, não levou Dudu. Não levou... Gabigol. Gabigol. Não levou os caras para jogar. Levou os amigos. Jogadores que foram campeões em 2002. Foram para a Copa do Mundo porque era amigo. Só que em 2002 sim. Ronaldinho, Ronaldo, Rivaldo... Ah, Cacá. Cacá. Pô, desculpa, a gente nunca mais vai ter isso. Então, quem entra no sistema, quem vai para a CBF, entra no sistema. E o sistema, eu não sei, porque eu não tenho a chave. Se eu tivesse a chave, eu colocava uma bomba atômica. Fechava? Ou fechava. Que, por sinal... Se eu fosse o presidente da República, se fosse o Lula ou o outro, o outro eu não queria ser. Se eu fosse o Lula, sabe o que eu faria? É o seguinte, a CBF é uma entidade particular, vai ter que ser em Brasília. Tchau. Não no Rio, pô. Há quantos anos era no Rio? João Avelange, um dos maiores ladrões que teve. Só vê o filme. Ricardo Teixeira. Marco Paulo de Onero. Juliano Coutinho. O último presidente, que seis meses dentro da Copa, está sendo acusado de assédio sexual. Os últimos cinco presidentes. Aí sabe o que as televisões ou os programas de televisão fazem? Convida eles para fazer programa, para deixar que os jogadores possam ir dar entrevista ou ter a liberdade de ter entrevista nas Copas do Mundo, porque eu já fiz isso, 2006, 10, 14, 18, 22. Sabe o que acontece? Aí sempre é uma que tem. Ou! Oh, seis meses antes de uma Copa do Mundo, no Catar, que já foi comprada uma Copa roubada, uma Copa de bandido, uma Copa de safados, um país que não deveria existir, não as pessoas. Muitas pessoas deveriam ter... Mas aí compraram, mudaram para outubro ou novembro, por causa do calor. Aí a wise que patrocinou pagando milhões de euros dois dias antes da Copa, não deixaram tomar cerveja. Bom, gente... Mandaram tudo para Argentina. Vocês estão de brincadeira comigo? Aí vocês acham mesmo que 27 federações que voltam na mesma pessoas que estão há mais de 100 anos comandando a CBF e o futebol brasileiro. Cinco pessoas comandaram. Aí, você vai no River, Monumental de Nunes, eu li e coloquei no meu Instagram, desde a, do, quando o início do, do River Plate, teve 27 presidentes. Quantos presidentes teve o Corinthians? Quantos presidentes teve o São Paulo? Quantos presidentes teve o Palmeiras? Faz aí ver. Então... Talvez eu seja o último dos moicanos. E aí, meu irmão, não adianta vocês quererem ser diferente. E quando vocês me colocam como fiscal de cemitério ou fiscal de velório do Pelé que está ali e que vocês não foram no enterro dele, vocês estão marcados para o resto da vida. Igual Boi, porque vocês não foram dele, do Pelé. E vocês dão moral, sabe para quem? Para quem nunca ganhou uma Copa do Mundo. Ele ganhou três.